Saudações da quarentena! Né? Estamos juntos! Estamos vivos, estamos bem! Estamos bem! E a gente vai dar umas satisfações do porquê que a gente não tá fazendo nada de vídeo juntos nesses dias. Sim, né? Porque a gente se importa muito com você. A gente vai explicar um pouquinho de como a gente vai continuar o projeto aqui do TV em Cores, mesmo estando separados, porque é viável sim, dá sim. E a gente vai explicar tudo aqui nesse vídeo. Eu sou o Miki. Sou a Júlia. E esse é, esse é o TV em Cores. cores. Tá sabendo, eu e Mick estamos separados. Cries in gay and lesbian language. A gente tá sofrendo muito, é porque aqui em casa a gente não tem os AP3 suficientes pra poder trabalhar fora do TV em cores, nessa situação de quarentena. É, tanto pra Júlia, quanto pra mim, quanto pro TV em cores, fica um pouco difícil porque a gente não tem PC muito bom, nossos equipamentos são todos ali na. na formação, na, na guerrilha, né? Então, inclusive, se você quiser mudar a situação pra gente poder ter equipamento melhor, coisas melhores pra poder trabalhar, você pode dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o TV em cores pra gente crescer mais. Exatamente. E ao longo da quarentena a gente tem algumas ideias a gente tá fazendo alguns projetos, porque afinal a gente tem que se adaptar à realidade que a gente vive. Sim, como a gente tá separadinho, né, geograficamente, tamo junto aqui, gente, TV tá cor cool, família, tá todo mundo bem aqui, a gente também <risos> pretende fazer alguns vídeos separados por conta dessa divisão, dessa separação que a gente tá tendo aqui, por força maior, porque estamos em tempos complicados de pandemia, né. O Mick tá fazendo vários streamings, ele terminou Resident Evil 2. Com muito, sério, muita sofrência. Júlia também pode se pôr, se vocês quiserem ver Júlia jogando também. Tem muito jogo aí que a gente quer fazer streaming. Então, assim, é, a gente tá fazendo umas outras coisas. A gente pode não estar tá nos nossos vídeos juntinhos falando sobre todas as nossas questões nerdice, mas a gente tem outras questões nerdice que a gente tá trabalhando aqui. Sim. e a gente sabe, gente. Fica muito mais legal também com Tem todo um temperizinho muito legal quando a gente tá junto, Sim. né? Mas a gente tá num tempo muito difícil. Acho que ninguém tá numa situação boa nessa pandemia. Claro, todo mundo tem seus privilégios, todo mundo tem suas problemáticas ali pra viver todo dia. Mas é isso, a gente tá tentando viver, a gente tá focando em ficar bem. Teve em cores também é importante ficar bem, mas primeiro a gente tem que ficar bem pra gente poder fazer os vídeos pra você, né? E é isso, então, assim, fiquem de olho nas nossas redes, porque a gente vai ter bastante coisa nova, em vários formatos diferentes pra gente poder testar um pouquinho o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer durante essa quarentena. É, não esquece também, gente, feedback, muito importante, vocês podem falar pra gente o que vocês acham que a gente pode fazer, quais os temas, quais as coisas, onde, plataforma, Instagram, YouTube, fala... Fala aqui, né, nos comentários, Sim, pra se vocês tiverem ideia. Pode falar também com a gente nas outras redes sociais. A gente tá sempre no Twitter, o Mick tá sempre fazendo enquete pra ver qual jogo ele vai jogar no, no streaming. É, no caso, qual jogo eu vou sofrer, porque o pessoal <risos> adora escolher jogo difícil. Nada conta pode, pode escolher jogo ele difícil. Dá, ele dá as opções, vocês que escolhem. Exato. Mas é isso. Eu acho que esse vídeo é muito mais pra checar aqui com o TV em Coisas, pra mostrar que a gente tá bem, e também saber de vocês. Comenta aqui como é que vocês estão vivendo essa pandemia. Gente, lavem a mão, não encoste no rosto. não sai de casa, se você não precisar, a gente entende que muita gente não tem esse privilégio de poder mas ficar em casa. Mas sai o mínimo possível, sai tá? o mínimo possível. Vai o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, você sabe. Sim, a gente é, pode parecer, eu não sei como é que tá aí na sua cidade, no seu estado, pode parecer que as coisas tão normais, estão normalizando, mas não estão. Se a gente não tá em colapso é porque todo mundo tem tá casa, se a gente não tá entrando num caos ainda maior, porque todo mundo tá fazendo sua parte na quarentena. Então, vamos fazer a nossa. O TV Encouros tá fazendo a dela. E esperem um pouquinho mais. Coisas novas estão vindo aí. E assim, apoiem a gente. É, não esqueça também, você pode fazer sua parte aqui pelo TV em Courses, dando like nesse vídeo, compartilhando o canal e apoiando a gente. A gente tá tá crescendo, sério, na quarentena a gente tá muito feliz do tanto que a gente tá crescendo, então muito obrigado a todo mundo que tá vindo aqui. Muito obrigada a todo mundo que tá participando das streamings também, a gente fica muito feliz de ver que o Mick tá lá com um monte de gente apoiando ele enquanto sério, ele morre. Isso é, é, é muito conforto, é, sério, dá um conforto saber que tem gente lá sofrendo comigo e é bom, né, gente, a gente poder passar um tempo, assim, esvaziar um pouco a cabeça do que tá acontecendo que não está fácil. Não. Mas é isso aqui, gente. Comenta. Fala o que você tá fazendo nessa quarentena. Você tá bem? Como... O que você anda assistindo? O que você anda jogando? Fala aí pra gente. A gente tá... O que mais o está que a gente tá fazendo é isso que a gente tá fazendo é isso? Aqui, né? Então, assim, a gente vai... Oh, vai ler tudo. A gente vai tentar responder todo mundo. E a gente vai estar em todas as outras redes também. Então, fiquem de olho. E a gente se vê na próxima. Isso, também cores, viu? Firme e forte a gente também, né? Nossa. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Vai ter próximo vídeo. Vai Não se preocupem live vídeo. também, gente. Tá tendo ter esse quinto sábado live aqui no canal. Escolhe lá no Twitter os jogos. E é isso. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau.